Não adianta me testar Você sabe que eu posso atirar Todo o seu medo agora eu vou retirar Seu coração no meio agora eu vou cortar yeah. Eu sou da escuridão, vi debaixo deste chão Eu sou da escuridão, vi debaixo deste chão dia comigo, ela quer jogar Sabe muito bem que eu vou ganhar Vem pra cima com seu amor Que tu mesmo vai se afogar Você sabe disso que eu controlo O meu mar me pegando o alma lua Hoje vai sangrar não tô perdendo a minha cama Eu vou te matar Soco, não quero o seu gatilho Brincar com você Eu não quero, não preciso Você não encosta em mim Um trisco Filha da puta, não sabe de nada Vou te mandar pra merda da vala Se eu te matar, logo se cala Meu jogo é bom, não tenho falha Vou te cortar com a navalha Vou mandar alma pra casa Vou mandar navalha Vou mandar alma pra casa Vai vencer Você é muito fraco pra mim Eu não preciso decidir Você morreu tipo Neji Renascido Kaneki Você é muito fraco pra mim Eu não preciso decidir Você morreu tipo Neji Renascido Kaneki Hey Motor é meu, é tiro o assassino Tenho meu soco, não quero o seu gatinho Mata é meu, é tiro o assassino Tenho meu soco, não quero o seu gatinho Eu sou imortal, cala sua boca Chupa o meu pau Sua cachorra, eu sou imortal Cala sua boca, chupa o meu pau sua cachorra, bitch!